aí, pessoal, pra quem, veio a, é, pra quem veio, veio a batalha aí, beleza? A segunda fase vai começar. Encosta mais, encosta mais aí, pessoal. Encosta mais aí, a gente precisa bastante ei, de vocês aí, beleza? Ei, Vou ter certeza aí que eu e o dois vai dão um espetáculo. Vamos sabotar, a vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Uou, uou, uou! Hum, hum. É segunda fase, você vai ficar no quase, pode ter certeza, minha rima é realeza Infelizmente você vem fazendo rima, você sabe né meu mano que eu vim da pobreza Mas eu não quero julgar isso, Rima é compromisso, o seu é fictício é certeza viu Agora esse cara vim. De... Batalhar só pra ir atrás de views aí não dá, irmão Então acho melhor você reparar essa parada Você sabe, mano, eu tô locomovendo Vai pedir água ou vai ficar com mágoa? Aproveita que eu tô vendendo, sei lá Esse cara tenta fazer rima e pá Sabe que agora você vai tombar, amigo? Infelizmente você sabe que agora, mano, é a base de improviso Você não é só o trapstar, Daqui, Sabe, mano, que agora eu rimo bem assim Sabe que em questão de trapstar, me desculpa aí dois cara Eu prefiro o Tavim Yo! Primeiramente, trate como samurai Isso aqui na é segunda fase, isso é semi. Não sabe jantar, não, tá, não sabe pra onde vai Cê tá perdido, você quer um mapa Porque esse C foi trocar rima comigo Se prepara que só vai tomar uma taca É uma rima pesada, martelada Se na toco foi nada Cê só ficou desabafando a sua vida Que é uma piada Cê fala que eu não sou trap, realmente eu não sou Eu deixo pra você, pega esse mic, enfia no cu Essa batalha eu fiz acontecer Também tô correndo, também tô movendo minhas pernas. Ei, deixa a água pra você, o Mike comigo Deixa aqui o 2K lidera Então pode virar o beat Ei, ei 3, 2, 1 yeah. Riva Tudo bem, ah Cê sabe que aqui você correu perigo Realmente pega água e deixa pra você Relaxa aqui o Mike cê deixa comigo Que eu tô no controle da situação Se prefere o Tavinho então tá bom Eu não tô falando nada da sua caminhada Você é um pé na estrada e eu prefiro o Jornão Você só uma cópia do Gu frustrado Que não conseguiu nem que ele conseguiu Mas na verdade a situação é diferente Eu te explodi igual barril Você tá perdido olhando pro nada Não olha no olho porque você tem medo Eu descobri como é fácil ganhar Todo MC no final se treme de medo é, Rapaziada, vem junto, vem junto, demorou hein? Vem, vem Você falou que fez acontecer, meu mano agora acontece esse cara infelizmente comigo na rima padece Pode tentar tá fazer rima comigo agora Você sabe né meu mano na batalha cê se esquece Em 2013 é aqui que você não tava Quando tava o pequeninho Garnet Só você quer vir falar que você fez a batalha Agora você falha irmão Tá falando que prefere o jornão Eu também seu cuzão Porque cê só tá fazendo posta aqui Sabe que agora você vai cair Tentou fazer rima comigo mano Cê sabe que agora você vai cair Relando em mim qualquer a sua cê sabe na né, mano você é vacilão então rela não quero carinho Isso é batalha Relando em mim que você fica sem na mão. Terceiro! Oh! Terceiro! Oh! Levanta a mão, os mano, as mini, skatista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skatista ladrão Sabe o que acontece na improvisada? Você só fala bosta, eu encosto, não vai acontecer nada Porque você é um boroca, você é um idiota Você só ataca e não tem resposta Você não respondeu nada que eu ataquei No começo desse verso, com certeza eu não vacilei Eu mostro pra você que aqui eu sou a lei. Você é demais e na sua Frente, eu te tá vendo como que é, esse coitado, eu falei ele encosta em mim, encostou, você é um pau mandado Mano, então cala essa boca, tenta fazer rima comigo, você tá de toca. Porque agora de soco Guilherme te cobre, você é a versão do crauco. só a origem de pobre tentou fazer rima, mano, você não é nobre, quando eu faço rima, por favor, você corre Tá ligado que seu freestyle é horroroso A sua índole é igual do Johnny, cê é invejoso Bagulho é muito louco, cê é otário Você acha que é pá, mas você é o pior dos adversários Nada a ver eu te, te ver nesse evento momento Igual Johnny, hoje você termina a catara pra dentro Irmão, eu tô fazer rima, rima é grima. Tentou fazer rima comigo ah, e você eu tomou macia Você ah, tá ligado que o bagulho é louco, mano? Vou falar pra tu, Johnny tá três semanas sendo campeão E você tá tomando um cu Aí, que o bagulho é muito louco nessa linha Eu saio minha cara pra fora só quando você mandar uma rima Mas ele fala que eu sou Johnny na improvisação Se eu sou ele, eu tô aqui, minha meta é ser campeão, sou otário Já que eu sou ele, se é sem ele Então tentou fazer rima, eu não sou mistista, sou matador deles que matador, você é só um fantoche Na verdade seu freestyle é puro deboche Bagulho é muito louco Que aqui você é só um fantoche Em terra que cê é Johnny, eu vim pra seu Orochi É o Orochi esse cara infelizmente aqui Nunca encaixou no beat Quando cê é o Orochi de deboche Infelizmente você perde, me desculpe Volte pra minha street, cê fala até aqui Eu sou debochado? Tranquilidade, mano, faço meu improvisado Porque de rima eu nem faço texto Tá vendo como dói? Pimenta no cu dos outros é refresco ah!